Fala pessoal, aqui é o Bruno Bandeira, a gente está vindo para mais um Mundo Cripto para falar dessa última alta do Bitcoin, então um movimento muito acentuado, muito positivo para o mercado e que tem gatilhos é, de longo prazo e isso é, é muito bom para o Bitcoin, que é um ativo que muitas vezes é, é alvo e ele se move em função de especulação, então é, dessa vez a gente vê alguns fundamentos muito interessantes, alguns fundamentos muito sólidos, é, e para esse mundo cripto a gente trouxe o Orlando, então o Orlando está é, vindo de novo aqui é, falar sobre criptomoedas, ele já veio outras vezes, ele é da, da Research da Mercúrios Cripto, e a gente vai conversar com ele sobre esse último movimento, sobre as perspectivas que eles têm é, para o preço do Bitcoin e para o futuro dessa e outras criptomoedas. Então, um prazer estar com você aqui, Orlando, de novo. Muito bacana contar com a sua presença. É, se você já quiser introduzir um pouquinho sobre quais as razões que você acha que o a, a, a Bitcoin subiu tanto recentemente e, e qual cenário você tem para a criptomoeda agora. Olá pessoal, tudo bem? Daí um, uma boa tarde para né, o pessoal que está acompanhando aqui da Genial. Daí uma boa tarde aí para o Bruno. A gente já gravou aí algumas vezes. Sempre é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. É, pô cara, bem legal a introdução a gente tá vivendo né uma nova all time high no preço do Bitcoin ele ultrapassou ali a região dos 66 mil dólares né fez um novo valor agora a gente teve uma pequena retração no mercado mas muito do que eu quero comentar hoje, pelo menos que eu vejo de perspectiva, é que cada vez mais pra mim fica claro que a gente tá vivendo um momento em que o mercado de cripto tá começando a se tornar mainstream então até 2018, 2019 cripto era uma coisa muito nova, que poucas pessoas sabiam o que era, poucas pessoas tinham ideia de como investir, e recentemente, né, pelo menos para mim, essas últimas semanas, a gente teve dois grandes fatos que reforçam essa ideia de cripto se tornando mainstream. O primeiro foi a aprovação do ETF de futuros nos Estados Unidos, então foi a segunda maior estreia da história é, em números de ETFs que foi algo extremamente positivo para o mercado de cripto, teve um resultado é, muito interessante, né? mostrou ali a demanda que existia do investidor institucional por esse mercado. E o segundo aspecto foi realmente a questão é, da, agora, da recente parceria entre a Mastercard e a Bakhti é, para prover ali serviços de cripto para todos os seus usuários. Então acho que a gente tem essas duas pontas que estão super interessantes, super em altas e que com certeza vale muito a pena a gente explorar um pouco aí mais no decorrer da live. Então, eu queria só recapitular aqui para o pessoal do chat que estiver que interessado em saber mais coisas. O Orlando é um expert, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o mundo da, das criptomoedas, obviamente não tem como saber de todas as criptomoedas, porque é muita coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que, que é, vale a pena aproveitar essa oportunidade para gente, a gente compartilhar esse conhecimento com o Orlando. Então, eu queria, já puxando esse assunto, quais, nas suas percepções, na sua percepção, são as diferenças para a alta que a gente teve em 2017, 2019, e para essa última alta que a gente teve no Bitcoin, acho que no final de 2020, início de 2021, e essa retomada agora. Porque no preço a gente já percebe, de certa forma, isso. Quando a gente teve... Uma, uma descida, tanto nos movimentos de 2017 e 2019, ela se acentuou muito mais, ela foi muito mais para baixo e perdurou em, em, em patamares mais baixos por muito tempo. É, e agora a gente já vê um movimento de euforia de novo no mercado, é, o que infere para a gente que, que realmente a gente pode estar tá vivendo um momento distinto. É, dentro de uma razão fundamentalista, quais são essas distinções? O que, que você vê de diferente entre aquela época e agora? Cara, eu acho excelente a pergunta, né, o ponto, e naturalmente, acho que qualquer alta que a gente vive, a pergunta mais clássica é, essa alta se sustenta ao longo prazo? Então até eu gostaria de pedir aqui para compartilhar minha tela com vocês, que eu queria trazer pelo menos alguns números, algumas visualizações que a gente tem, que reforçam um pouco né, essa tese é, para o longo prazo do mercado. Então, se depois, quando, quando der, se puder compartilhar ali, só para trazer alguns gráficos. Mas, basicamente, né, o que a gente tem de visualização interessante é, em relação a essa alta do Bitcoin. Primeiro aspecto é, é a questão do ETF de Bitcoin né, sendo é, liberado. Então, o que que esse ETF gerou aqui? Né? A gente pode ver, ele foi a segunda maior estreia da, da, da história, né, em, em termos de ETF. Ele perdeu só apenas para um ETF do BlackRock. Ele gerou ali é, cerca de um milhão é, de dólares de volume no seu primeiro dia. Atualmente, a gente tem ali cerca de 600 milhões até a última vez que eu olhei em é, hold é, nesse ETF de Bitcoin. E o que, que eu acho que é mais interessante ser dito aqui que esse, esse ETF por si só já mostra uma grande é, uma grande um grande ponto né do investidor institucional norte-americano querendo entrar no mercado de cripto então eu sempre comentei quando eu falava que ó, é da importância do ETF era que é, se a gente pegar uma pesquisa da Fidelity 2021 ela mostra que apenas 33% dos investidores institucionais é, norte-americanos estavam investidos em ativos digitais contra 56% na Europa e 71% na Ásia o que que isso no, nos ensina o que que isso nos mostra né basicamente que a falta de Infraestrutura para esse mercado é, era muito grave e o ETF aprovado nos Estados Unidos cria essa infraestrutura. Outro indicador que eu acho que é muito legal de ser observado aqui, ser comentado, é quanto a questão da hash rate do Bitcoin. Vi muita gente, né, quando a gente teve aquele momento de queda do mercado, preocupado com a questão da hash rate, com a saída da China, e eu acho legal de mostrar que essa recuperação já aconteceu. Então a gente já está num patamar é, bem similar ao que a gente tinha em 2020 de hash rate. Acredito que a gente vai chegar no mesmo patamar né dessa taxa de segurança do Bitcoin em 2021 até o final desse ano, e essa hash rate agora ao invés de estar concentrada na China, ela está concentrada principalmente nos Estados Unidos o um local onde tem uma segurança jurídica maior tem um processo regulatório mais interessante sendo desenvolvido, então a gente tem um ponto fundamentalista muito bom nesse aspecto por fim, daqui a 21 dias a gente vai ter o trap route, que é a próxima atualização do Bitcoin, essa atualização tem, tem de impactar tanto na questão é, da, da, da usabilidade da rede, quanto também na questão ali ligada à privacidade e segurança, que são outros dois fatores bem, bem relevantes. Então, assim, esses para mim são os três drivers fundamentalistas que me agradam muito, junto com a adoção do mercado varejo. Então, se a gente observar aqui, eu acho que outro, outro dado que é bem legal aqui, é que hoje, se a gente pega principalmente os norte-americanos que são mais jovens, é, a grande maioria deles já começa ali a ter interesse de em, em ter cripto. né? Então, aqui, é cerca de 35% dos americanos entre 18 e 34 anos estão interessados em ter criptomoedas. E o que eu acho que é legal de mostrar essa distorção desse dado é a diferença dessa faixa etária para a faixa etária de 65 anos para mais, que são apenas 4%. O que, que isso mostra? Que a geração mais jovem e é as gerações mais recentes são as gerações que estão começando a ter mais esse interesse no processo de ter criptomoedas em sua carteira, ter criptomoedas no seu portfólio. Para mim, esse é um outro aspecto muito relevante, muito interessante e que impacta é, diretamente também nessa ideia que a gente vê desse processo de digitalização, desse processo das gerações mais novas entrando no mercado de cripto e naturalmente quando a gente tem essa transição de renda que a gente está vivendo nesses últimos anos, isso deve impactar cada vez mais no preço do Bitcoin. Então, eu acho que o grande ponto aqui é entender que essa alta ela não é uma alta que ela nasce do nada, ela é uma alta que ela está sendo estruturada ao longo do tempo, ao longo dos investimentos de infraestrutura, ao longo do processo regulatório que a gente está vivendo no mercado de cripto e das suas próprias atualizações. É, eu acho que uma coisa legal da gente inclusive comentar é que eu acho que o ETF abre espaço para uma demanda que antes estava totalmente represada, então você tem investidores institucionais, você tem pessoas que não têm confiança em entrar em criptomoeda ou até conhecimento de comprar criptomoeda diretamente que agora passam a ter um instrumento para poder, para poder se expor e a gente sabe que para fundo de investimento isso é às vezes mandatário, então o gestor não pode se alocar naquele determinado ativo porque o o regulamento dele veda isso, então se abre portas para que, que esse instrumento aumente a demanda, e aqui no Brasil a gente viu uma coisa semelhante, então a gente viu o, o hash 11, que hoje em dia tem um patrimônio de 2.6 bilhões de, de reais, é, que é um volume muito considerável olhando o mercado de capitais brasileiro, eh, e a proporção desse ETF é muito maior comparado ao mercado brasileiro do que a proporção eh, desse novo ETF no lançamento eh, lá nos Estados Unidos. Você acha que o Brasil está mais eh, desenvolvido em termos de adoção das criptomoedas por parte de, eh, principalmente, mercado de varejo e também institucional? Do mercado de varejo, eu não tenho dúvidas, porque... É, é natural em países emergentes, como é o nosso caso, né, que o mercado tenha esse interesse maior. A gente vive hoje problemas, né? Principalmente relacionados ali à inflação, quando a gente pega, principalmente comparado à questão do patrimônio em dó, é, a questão né, de, da, no, da nossa própria bolsa da B3 em relação ao dólar, a gente percebe claramente o quanto a gente está sofrendo é, em relação aos mercados globais, o quanto a gente está perdendo poder de compra, e é natural nesses países emergentes é que você tem essa demanda do mercado varejo maior, seja né, por falta de acesso ali de alguns produtos financeiros, seja por questões ali de ser um formato mais simples de se investir, e pa patrimônio. Agora, quando a gente fala em termos é, de regulamentação e também de produtos ali voltados para o institucional, é, eu não tenho dúvidas que o Brasil e o Canadá são hoje talvez os dois países que estão indo mais na frente nesse aspecto. Então, a gente for, a gente está na vanguarda assim do universo de cripto, especialmente quando a gente fala da regulamentação e aprovação de fundos. É, por sinal, o trabalho que a Hashtags tem feito hoje é um trabalho excelente nesse aspecto para o Brasil e com certeza é algo que está, pelo menos, né, nesse aspecto da nossa indústria financeira, colocando a gente à frente de muitos locais. Eu realmente acredito que o próximo passo que a gente vai visualizar no mercado é, é começar a ter aí mais outros fundos de criptomoedas, ter outras formas de investir, com, com não só de, através né, de um formato mais passivo de índice, mas também meios de gestão ativa, etc. Então, acho que talvez seria o próximo, próximo passo para o nosso mercado Orlando eu queria dar um passo atrás aqui porque a gente teve uma pergunta no chat do Isaías Lopes que ele queria saber como é, funciona o processo de se investir em criptomoedas então acho que se refere muito mais a questão de custódia as formas de comprar é, e eu queria que você explicasse um pouquinho como se investe diretamente em criptomoedas depois eu, eu posso explicar como funciona um, um pouco mais esses instrumentos de ETFs e fundos mas como é que o, uma pessoa faz para investir diretamente numa criptomoeda hoje em dia não, bem legal. É, quando a gente fala de investimento em cripto, né? Normalmente a opção ali mais simples, se você quer ter o investimento né, no ativo spot, né? Ou seja, no ativo cripto em si, é através de uma corretora. Então você tem diversas corretoras hoje no Brasil, como a mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, é, e você abrir abrindo a conta lá, fazendo seu depósito é, em ativo fiduciário, né? Via transferência, você consegue já é, adquirir sua primeira exposição ao mercado de criptomoedas hoje com valores. É, bem baixos ali, cerca de algumas corretoras aceitam 50, 30 reais é, para você comprar ali suas primeiras frações de criptomoedas e aí, né, naturalmente é importante antes de qualquer um desses processos você fazer seu estudo, compreender esse mercado, ter sua tese de investimento até porque se trata de um setor ali extremamente volátil, um setor é, que tem né, suas, suas complexidades e naturalmente à medida que você for investindo mais, você vai ter outros dilemas como principalmente relacionado à questão da custódia, como guardar esses ativos de forma mais segura, que são alguns dilemas um pouco diferentes do que a gente está acostumado no mercado tradicional. Aí, Bruno, se quiser usar o gancho, né, já para puxar da é, questão eu, dos eu ETFs? Acho, eu, eu acho até legal a gente falar que é, você abrir essa conta em corretora de criptomoeda vai funcionar mais ou menos se você utilizar aquele layout puro e simples, como você fazer uma compra de algum ativo. É, algum ativo que é de mercado tradicional até o ponto de você eventualmente fazer uma transferência. Então, na medida depois da compra daquele ativo propriamente dito, aí você entra numa cerne mais complicada, que é onde você pode fazer a custódia fora daquela exchange, ou seja, você pode enviar aquele ativo para fora, utilizar, por exemplo, soft wallets, que são carteiras guardadas no seu computador, você vai ter um endereço para fazer esse envio, que você não pode errar o endereço. Então, existem algumas nuances que vale a pena antes de comprar o ativo diretamente, dar uma pesquisada, dar uma olhada como funciona e entender a fundo. Acho que uma coisa que é muito legal da gente falar e, e, e eu acho que tanto o Orlando aqui quanto eu, a gente tem parcimônia de, de, de comentar sobre isso, é que realmente conhecimento é um fator preponderante antes de, de se entrar nesse mercado, então é, eu acho que é, é necessário a gente se ponderar isso, porque a gente vê muita gente que é, passa os pés pelas mãos ou começa rápido demais e não busca o conhecimento necessário, então é, o Orlando fazendo trabalho de research, a gente genial também tentando trazer esse conhecimento mais para o mercado, é, são iniciativas justamente para ajudar os investidores a, a, a desbravar, a entender um pouco mais sobre esse, esse mercado. É, para aqueles investidores que estão iniciando, o ETF é uma ferramenta é, bem mais simples, então bem mais, bem mais prática para se investir, porque ele está muito mais ligado ao, ao, ao formato tradicional de investimento. Então o ETF é um fundo é, que é negociado em Bolsa, então ele é negociado, no caso, na Bolsa de Valores aqui, de São Paulo e ele replica um índice externo, então um índice que foi criado em parceria da, com a Hashdex e a Nasdaq lá fora, então esse índice pega uma cesta de criptomoedas no caso do Hashon's e aí a gente tem outros ETFs que replicam outros índices então tem índice de Bitcoin puramente tem índice de Ethereum é, então você tem outros ETFs mas em síntese ele é um fundo negociado em bolsa e que replica um índice de preços é, de uma criptomoeda só que a gente tem algumas nuances de mercado tradicional nesses índices, então por exemplo exemplo, ele não varia de final de semana porque a bolsa está fechada então geralmente de segundas feiras ele abre com um gap grande ou às vezes você pode falar pô na segunda-feira ele está caindo 1% enquanto o Ethereum está subindo 5 na segunda é justamente por uma questão temporal de final de semana, de câmbio, de outros fatores que a gente não observa operando a criptomoeda propriamente dito. E fora isso, você vai pagar uma taxinha é, de administração para é, o responsável por aquele fundo, por aquele ETF. Então, também tem essa contrapartida. É, mas é muito bacana a gente falar que existem esses vários instrumentos e eles cabem para diversos tipos de investidores distintos. É, Orlando, eu queria... Falar mais uma, perguntar mais uma questão para você. Existem diferenças entre, entre esses ETFs. O ETF dos Estados Unidos, que foi lançado agora, é um ETF é, de futuro, não é um ETF de spot. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa nuance, essa diferença, é, e quando é que a gente pode ter efetivamente um ETF de spot, que eu acho que é o, é o que é mais representativo. Então, um ETF de futuro ele vai replicar através de contratos futuros é, aquele índice, vai é, replicar aquele ativo mas efetivamente ele não está negociando o ativo em si, ele está negociando contratos que replicam aquele ativo. Quando é que a gente pode ter um ETF é, negociando o ativo em si? Legal, legal. É, Para a gente responder essa pergunta, eu acho que é válido a gente dar um passo atrás, né? entender o histórico é, em, em relação aos ETFs nos Estados Unidos. Então a gente começou até o primeiro vislumbre de um ETF de criptoativos em 2013, é, pelos irmãos Winklevoss, ele acabou não sendo aprovado, é, o momento que a gente mais teve é, essa temática né, bem acentuada foi 2017, quando a gente teve aquela é, a, até então era o time high do Bitcoin na casa dos 20 mil dólares, só que é, muito da postura da SEC, né, da CVM norte-americana naquela época, era afirmando que o mercado de cripto ainda não tinha uma custódia regulada, é, ela não tinha também um processo contra manipulação de preço, volume significante para ser viável um ETF. E aí acabou que agora, né? esse processo de 2021, é, a gente viu a entrada de muito investidor institucional, então a gente viu diversas é, plataformas, diversos fundos relevantes, pressionando a SEC para ter um ETF de Bitcoin, talvez o exemplo mais claro disso é a Fidelity, que é, fez ali algumas reuniões com a SEC para conseguir isto e o que aconteceu no final foi que a gente teve aprovação mas aprovação do futuro né então você tem ali um ETF baseado na CME que é o somos contra a, uma, a única bolsa vamos dizer assim tradicional que tem é, o mercado futuro de criptomoedas e ali você vai ter ali alguns custos a mais de rolagem dos contratos de futuros alguns custos de administrações por conta de não estar investindo no ativo é, no formato spot dele por que essa decisão? De acordo com o Gary Glessler, que é o chairman da SEC... Por conta que na CME você tem ali algumas ferramentas contra antimanipulação de preço, é, algumas questões de custódia que dão mais segurança ali para o mercado varejo. E ele tá ainda num tom um pouco negativo em relação à aprovação do mercado spot. Então talvez a gente não veja isso nem este ano. É, apesar ali do mercado de cripto estar bem animado, eu não acho que a perspectiva é tão positiva assim. A questão de regulação de cripto, eu acredito que vai ser é uma das pautas mais fortes agora principalmente para 2022, a gente vai ver ele em diversos âmbitos, e para mim, a questão do EQF em spot vai ser um desses âmbitos. Então, não acho que isso vai acontecer tão cedo nos Estados Unidos, especificamente. Não, muito bacana. Eu queria puxar um outro assunto aqui, na verdade, só esclarecer, é, a gente teve uma pergunta no chat perguntando sobre a alíquota de IR e a forma de declaração, já que a gente comentou sobre, sobre as formas de se investir em, em, em Bitcoin, no Bitcoin em si, você é, é tributado como se fosse uma alíquota de ganho de capital, então quando você vende aquele ativo, você tem uma tributação de 15%, é, você vai declarar ela no seu imposto de renda, antigamente nem tinha aba para você declarar, mas recentemente passou até uma aba específica para fazer essa declaração, então é, a receita já evoluiu com relação a isso, não é uma tributação tributação específica e no caso de um instrumento que replica um índice de criptomoedas especificamente um ETF como o hash 11 por exemplo você tem como qualquer ETF que pagar também uma tributação de 15% então muita gente acredita que você tem aquela anuência de ações que até 20 mil reais negociados mensalmente você não precisa pagar no caso de ETF você precisa sim pagar então só para colocar esse adendo Orlando você acha que esse esse ETF abre espaço para ETFs, eventualmente de futuro, por exemplo, de outras criptos? Então, por exemplo, Ethereum, que a gente também já tem no Brasil, mas você acha que existe espaço para fazer isso nos Estados Unidos ou é, ainda está muito distante porque o Bitcoin é de longe o, o mais mainstream? Então, eu estava lendo né? análise de, algum, de, alguma, de algumas casas nos Estados Unidos e todas elas estão com uma expectativa muito boa em relação um ETF de Ethereum. Eu realmente acredito que isso vai acontecer. Hoje a gente já tem um volume relevante na CME. É o único outro criptativo que a gente tem é, futuros lá na CME. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva. Acredito que talvez até o final do ano a gente possa ver o primeiro ETF de Ethereum, se não ali no meio, até o meio de 2022. Para mim, isso também tem a ter um impacto bem relevante é, no preço do, do Ethereum. Eu assim. acho que o Ethereum talvez seja o próximo criptativo que tem um o potencial de atingir uma all-time high inclusive, ultrapassar ela assim como o Bitcoin fez agora recentemente, só que o sistema está evoluindo muito e a gente está vendo um, um interesse crescente de institucionais é, nesse mercado, então assim seria o próximo ativo que eu apostaria no, IT, no ETF, também no formato futuro. Acho que a questão do spot vai ficar realmente para 22 ou até mesmo, no pior dos cenários, para 23, a é, depender um pouco ali da, da realmente da postura da SEC é, olhando para esse cenário de cripto, então, aparentemente, parece muito mais favorável, porque se a gente fosse olhar dois, três meses atrás, havia especulação de que em muitos países no mundo, os Estados Unidos, inclusive, pudessem fazer alguma regulação inibindo a comercialização, o trade de criptomoedas, assim como fez a China, então existia essa especulação. É, posteriormente, o, o, o Powell, então veio negando isso no mercado, então ele falou que não, e acho que foi o que começou, inclusive, com essa derrocada de preço, que perdurou até agora. Na sua visão, então, a gente falou de China diminuindo a, a, a concentração de mineração de, de Bitcoin, especificamente, a gente falou dessa questão de regulação, dessa diversificação da mineração, qual que é o maior risco para o Bitcoin e para as outras criptomoedas hoje no momento, na sua visão? Cara, isso é uma pergunta muito muito boa, acho que vai variar um pouco de ativo para ativo, hoje eu classifico é, o maior risco do Bitcoin sendo ali um pouco atrelado, a comparado aos outros criptos ativos, uma demora em relação a algumas atualizações, a algumas validações, eu acho que ainda não tem uma questão do roadmap tão claro, talvez hoje seria ali o meu principal risco nesse aspecto, indo ali para a linha de outros criptos ativos, principalmente para a parte de aplicações, como o mercado DeFi, o mercado de NFT Games, que crescer muito, é, eu entraria na questão da regulação, eu acho que a gente está vivendo um processo regulatório Agora, a, o chairman da SEC, o Gary compreende muito bem sobre o mercado de cripto. Com certeza a gente vai ter uma regulação nesse sentido. Não acho que vai ser uma regulação proibitiva, mas vai ser uma regulação ali que vai é, a, realmente atingir o mercado em vários âmbitos. Eu acredito que alguns projetos que não estão prontos para isso vão sofrer. Os projetos que estiverem prontos para isso, eu vejo uma perspectiva muito boa deles se tornarem mainstream. Então, hoje eu acredito realmente que o que é uma das grandes barreiras para a gente ver grandes né, investidores institucionais não adotando é, esses ativos até mesmo dentro dos de seus produtos, como por exemplo uma Paypal utilizar isso para fazer trade, usar uma Uniswap para fazer trading de cripto é, uma Robinhood fazer um processo similar a isso, é, são realmente a questão da regulação então esse eu classificaria ali como o maior desafio da indústria do mercado de criptomoedas mas não acho que a perspectiva é negativa, é, nesses últimos três meses a gente teve o maior aporte de, de fundos VCs né? apenas nos últimos é, três meses a gente teve 8 bilhões de dólares sendo aportados é, no mercado de cripto para proporcionar crescimento então assim, dá para ver um apetite dos investidores institucionais, uma perspectiva de futuro muito boa e eu acredito que esse ciclo de 2021 vai angariar muito fundo e vai atrair muitos desenvolvedores, muitas pessoas para um futuro ciclo ainda maior é, nos próximos anos, então é um pouco da minha expectativa em relação ao mercado Eu acho que uma coisa que você também, eu já vi comentar é que justamente a questão da regulação acaba de certa forma dependendo da regulação que vier sendo positiva, então você tem diversas limitações a determinados investidores, assim, investir em criptomoedas como a gente falou, e dependendo da regulação ela pode abrir espaço para que esse grande pool de capital que hoje em dia não pode ser alocado, eh, possa passar a ser, ser alocado. Eh, você acha que existe uma diferenciação entre ativos menores, então, por exemplo, a, a, as, as chamadas altcoins, então as, as menos conhecidas, abaixo eh, do que a gente conhece das 10 maiores, por exemplo, as, as memecoins, ou... É, criptomoedas que tem projetos mais incipientes, inclusive essas NFTs de jogos ao se investir nelas, existe maior risco de regulação? Você acha que existe uma dificuldade maior de regular esses ativos como por exemplo o Bitcoin é, de uma forma proibitiva do que esses ativos menores? É, sem sombra de dúvidas, eu não acho assim que o mercado de modo geral vai optar por regulações proibitivas, por exemplo é, os Estados Unidos pelo menos a postura do Gary Glesser ela é bem clara, que ele vê com muito potencial o mercado de cripto os Estados Unidos hoje também está se posicionando né, nas questões ali é, da de como ele está pensando ali em questões de tributações para o mercado de cripto numa forma que não vai ser algo proibitivo mas eu acho que há, há um espaço muito grande para ter regulações mais complexas e mais robustas isso implica na necessidade de mais capital de maior organização para que os protocolos consigam funcionar bem então assim, hoje se eu fosse investir em criptomoedas é, se eu estivesse iniciando né um dos aspectos que eu mais estudaria mas analisaria em relação a um determinado projeto, seria o quão ele está apto ou não para passar por esse processo regulatório, o quanto seu time está disposto a realizar esse processo é isso que me faz chamar a atenção, por exemplo de ativos como Chainlink, ativos como Ethereum, é, como Uniswap Aave, entre outros que eles já tiveram ali posturas do seu, do seu, dos seus próprios fundadores ou de pessoas internas do time demonstrando essa abertura em aspectos regulatório eu acho que o ETF do, do Bitcoin, aprovado agora agora nos Estados Unidos é um dos melhores exemplos de como a regulação pode ser positiva para o mercado de cripto, que ela liberou uma possibilidade muito grande para diversos outros investidores entrarem nesse mercado e em conjunto com isso adicionou um volume ali é, de mais de 600 milhões de dólares em um único dia né no mercado de criptomoedas que antes não iria de forma alguma ser destravado então é bem claro isso é bem claro para mim essa destrava de valor e esse processo que a gente vai ver no mercado de cripto para se tornar mainstream, e eu não acho que a gente vai ver o mercado de cripto se tornando mainstream as pessoas utilizando no dia a dia é, a gente ter apps ali que vão ter uma base por trás do mercado de criptomoedas, se a gente não tiver realmente essa questão da regulação Orlando, é, tem uma dúvida aqui no chat que eu achei, cara, muito bacana eu achei simples, mas perfeita para a gente realmente descrever o racional por trás do investimento de criptomoedas, acho que dá para ser extremamente educativo com essa é, dúvida. É, o Isaías perguntou se criptomoeda é um investimento então acho que ele está falando mais no sentido fundamentalista da palavra, então é, de agregar valor, de realmente é, ser um ativo que tende a ter um valor real ao longo do tempo ou se ela se trata mais de especulação, eu sei qual é a sua resposta, então estou puxando mais para é, você poder falar quais são os fundamentos, acho que especificamente por trás do Bitcoin, quais são as teorias porque a gente nunca sabe o que vai sair do outro lado lá no final, obviamente a gente está num mercado que é incipiente, mas a gente tem teorias já mais fundamentada sobre o que pode se tornar o Bitcoin e qual o racional para se investir nesse ativo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Cara, perfeito. É, eu estava lendo um, um artigo é, hoje, é, antes dessa live, é, justamente nessa linha de análise é, fundamentalista. Eu achei muito legal que ele puxou uma citação de 1950 do Max Planck, né, que é um dos principais cientistas daquela época, que ele falou uma coisa assim relacionada ao método científico e para mim que tem tudo a ver com análise fundamentalista e também é com o investimento em criptomoedas que ele comenta assim né uma nova verdade científica não triunfa com vencendo seus oponentes a vê-los a luz mas sim porque os seus oponentes eventualmente morrerão e crescerá uma nova geração familiarizada com essa ideia então o que, que ele quer dizer com isso né que normalmente as pessoas elas têm essa, essa questão quando a gente fala de, de análise que a análise vencedora é aquela análise que convence mais pessoas no fundo a melhor tese fundamentalista é a tese que perdura mais tempo é, no teste, nesse teste que é o teste do tempo. Então, quando a gente fala de análise fundamentalista, quando a gente fala de análise de qualquer ativo, a grande questão é a gente formular uma boa tese e sempre estar tá buscando quebrar essa tese ao longo do tempo. Que isso vai tornar uma tese mais forte, vai tornar uma tese que dure no teste do tempo e, naturalmente, se essa tese dura, as outras teses morrem, essa tese tende a ser a tese vencedora. Isso a gente vê ali em toda a dinâmica quando a gente fala de investimento em fundamentos. Em relação a Cripto, eu acredito que a gente tem um pouco isso também. Não são todos os ativos, é, todas as criptomoedas são criptomoedas boas. Longe disso, talvez 99% delas sejam horríveis. E o grande ponto disso é porque a maior parte das pessoas, quando vai olhar o mercado de criptomoedas, não está olhando, buscando compreender o modelo de negócios. Hoje a gente tem criptos ali que faturam é, anualmente mais de 100 milhões de dólares em receita e que são destinadas ali para o token holder, para a pessoa que tem aquele ativo, é, que tem estruturas similares a modelos de negócios e em empresas a gente tem outros criptoativos que tem diversos é, diferenciais quando fala de, na determinada área de aplicação então eu vou pegar o exemplo do Bitcoin o Bitcoin ele vem hoje é, pelo menos nos últimos quatro anos com uma narrativa de reserva de valor e ativo diversificador de portfólio e o que, que a gente tem percebido nos últimos quatro anos ele conseguindo ir em direção a essa tese, então ele teve ali duas grandes grandes atualizações em 2017 com a Segwit, que aumentou sua escalabilidade, e agora em 2021 com a Trapproot, que vai aumentar sua questão de segurança de... História. então por assim, por assim só a gente já percebe que o Bitcoin, diferente por exemplo do ouro, diferente de outra reserva de valor que as pessoas adotam, ele tem uma capacidade de evolução do seu modelo de negócio para atingir seu objetivo, isso é um grande diferencial competitivo, se a gente pensa por esse lado além disso, quando a gente pega a questão dos investidores institucionais, a gente percebe um longo pro processo de construção de infraestrutura e o ETF dos Estados Unidos talvez seja a cere cereja do bolo, mostrando essa linha e todos esses aspectos vão construindo ali uma tese de investimento unido isso e assim o Bitcoin para mim é um dos ativos que constrói isso e talvez não seja nenhum ativo que mais tende a se valorizar ou mais atende a atrair valor é, no mercado eu já vejo outros ativos como o proprietário que tem mais casos de usos e geram mais eficiências para o mercado tradicional eu acho que a grande pergunta que se deve fazer quando se pensa em investir em cripto fundamentalista, é se aquele projeto, se aquele determinado ativo agrega algum processo de eficiência a mais para o mercado tradicional, seja ele no sentido de segurança, seja ele em fazer processos mais baratos, processos mais centralizados, processos mais transparentes. Se ele agrega algo assim, aí vale a pena a investigação né, do, do, do ativo em si e de como o token que você pode investir ele consegue capturar esse valor gerado, essa eficiência gerada para aquele ativo. Eu sou muito é, em linha nisso, todas, pelo menos as teses que a gente constrói aqui de, de investimento na Mercúrio Scripto, que a gente analisa e traz ali para as pessoas que nos acompanham, são baseadas nessa ideia e baseadas sempre nesse teste do tempo, nesse teste de sempre estar tá revisitando a tese e tentando criar contra argum argumentos a essa tese e não tentando achar dados que só é favorecem a tese. Então, acho que se você tem essa visão, vamos dizer assim, quase um método científico, é, você sai dessa ideia de especulação e você realmente entra na questão de análise fundamentalista. Eu acho que esse talvez seja o aspecto principal que a maior parte das pessoas não faz, por isso elas acabam perdendo dinheiro nesse universo de criptomoedas e que é essencial ser feito. Infelizmente, o mercado de criptomoedas tem muita coisa ruim, mas tem muitos projetos que geram muita eficiência e tem muito valor. E é bacana a gente entender até o, o que está por trás é, desse investimento em de reserva de valores. Tem um ativo que é escasso, ele é limitado, é, que as pessoas querem, então existe demanda para ele hoje, e você. É tem um ecossistema descentralizado então que ninguém vai conseguir tirar aquele ativo através é, de um roubo de um é, de algum bug no sistema porque é um sistema muito seguro e que se auto audita então ele tem toda é, todos os blocos garantindo todas as informações e tá evoluindo então acho que e eu, é, é, eu adicionaria mais um aspecto para mim talvez o maior valor é, é. Do Bitcoin em si, quando a gente pensa em reserva de valor, é que o ouro, a gente pode colocar ele no cofre, pode colocar ele em qualquer lugar e vamos passar mil, dois mil anos ele continuará sempre sendo ouro. O Bitcoin, diferente, ele é uma tecnologia e ele evolui ao longo do tempo. Então você tem esse processo de evolução do seu modelo de negócios, usando a otimização dele para ele se tornar no futuro uma reserva de valor melhor que o ouro hoje ele não é uma reserva de valor melhor que o ouro seu modelo de negócio não é melhor que o ouro mas no longo do tempo, isso naturalmente tende a acontecer, e é um pouco até do que a gente precifica hoje as grandes é, empresas de tecnologia as grandes big techs da mesma forma a gente não investe hoje numa Amazon, numa Apple no num Facebook, por conta do seu modelo de negócio incrível, mas por conta da sua capacidade de evoluir o modelo de negócio ao longo do tempo, e essa capacidade de ter esse processo mais acelerado então talvez, eu acho que esse seja um dos pontos-chave para compreender o valor do mercado de cripto e aí, parar de ter essa visão quase como se o mercado de cripto tivesse imóvel. Pensem aí, o Bitcoin passou por duas grandes atualizações em um período de quatro anos. Se você pegar qualquer outro é, ativo com essa característica de reserva de valor, muito provavelmente você não vai ver uma frequência de alteração de melhora do modelo de negócios em um período tão curto assim. Não, Muito bacana. A gente comentou também então, sobre outras moedas dentro desse, dessa cerne é, fundamentalista. Quais outras criptos você acha que tem um potencial de atingir o, o, a máxima histórica? A gente viu o Bitcoin atingindo a máxima histórica. É, eu acredito, inclusive, que a Ethereum não chegou a atingir. Ela ficou por muito pouco, mas não chegou a atingir a, a sua máxima histórica, pelo menos no gráfico da Coinbase. Ficou lá por, acho que 10 dólares, um negócio assim. É, quais outras criptos você acredita que tem potencial para realmente surfar essa onda essa nova estação das criptomoedas de subida cara bem legal a pergunta eu acho que eu responderia em duas partes. A né? primeira parte é, a gente está vivendo um momento muito bom do mercado de criptomoedas, mas por a gente estar tá vivendo um momento muito bom do mercado de criptomoedas, está tendo uma entrada muito forte em investidores varejo, a gente está vendo uma alavancagem muito grande do mercado, então, apesar de eu ver pontos fundamentalistas muito interessantes em alguns ativos, eu falaria ali para o pessoal ter calma, porque o mercado está extremamente alavancado, e nesse momento de alavancagem a gente vê correções mais severas. Eu acho que só antes de comentar né, de ativos que eu vejo potencial de time high. É, nesse sentido, quais são os ativos que eu acredito que possam bater a máxima histórica? Como você citou inicialmente o Ethereum, é, eu vejo uma perspectiva muito positiva. Se a gente pega o Ethereum desde a sua máxima ali de maio, a gente teve a, uma atualização muito importante nele, que foi o ip 1559 que reduziu em cerca de 60% é, a emissão de novos tokens. Então isso já gera uma certa escassez. A gente viu o volume da sua blockchain em termos de NFT quadruplicar nesse período. A gente viu o mercado DeFi, que é o principal mercado de aplicações dessa blockchain, aumentar em 20%. Então a gente está vendo, e ele está bem próximo de ter algumas atualizações muito, muito relevantes, é, que inclusive saíram alguns updates nessas últimas duas semanas. Então eu vejo uma perspectiva muito boa para ele. E em outro ativo que eu estou vendo muito nesse sentido é a Polkadot. É, ele é um ativo que ainda não estava tendo seu caso de uso é, realmente efetivado, e agora ele vai passar por esse processo de caso de uso, eu acredito que isso vai gerar uma demanda muito grande pelo token, vai reduzir muito a quantidade de token é, disponível no mercado, e provavelmente vai impactar muito o preço, não vou entrar muito em detalhes nesse aspecto aqui, porque eu teria que entrar em algumas coisas um pouco mais técnicas, e aí talvez ficaria um pouco difícil, mas quem tiver curiosidade, entra no canal da Mercúrio que eu postei uma análise hoje, comentando justamente sobre isso, é, e por fim, eu comentaria de Solana. Solana foi uma grata surpresa ao longo de todo esse ano, Eu Tenho acompanhado bastante o ativo, é um projeto bem sólido, bem interessante, passou ali por algumas dificuldades, alguns meses atrás, com um bug na sua rede, mas conseguiu resolver muito bem esse bug, está num processo muito bom de construir ecossistema, tem um é, sua principal métrica né, de ativos é, travados na sua plataforma bem crescente, é, inclusive batendo ali o maior valor histórico, então eu vejo esses três ativos talvez se eu fosse fazer minhas apostas para as próximas series all time highs, que vocês vão ver na mídia, que vocês vão ver é, acontecendo, seriam justamente essas, essas três criptomoedas. Bacana, uh, para o pessoal que está no chat, se vocês quiserem colocar mais perguntas, a gente já vai uh, daqui a pouco finalizar, então se vocês tiverem mais qualquer dúvida sobre criptomoeda, manda aqui para não perder essa chance com o Orlando, uh, ele não é recorrentemente uh, tão disponível aqui no canal da Mercúrio, da, no canal da Genial, apesar da gente tentar trazê-lo mais, e provavelmente vai começar a trazê-lo cada vez mais, uh, mas a gente tem mais uma dúvida aqui sobre... É, uma DeFi especificamente, Orlando, o Rodolfo do Vamos para a Bolsa. Então, para quem não conhece, inclusive, pode seguir o canal dele. É, ele produz conteúdo também de mercado tradicional e fala de cripto. Ele tem, um, um, tem conhecimento de cripto, tem que trazer ele aqui, inclusive. É, ele perguntou é, qual é a sua percepção sobre a AVE. Então, o que, que você acha sobre a criptomoeda? O que, que você acha sobre o projeto? Cara, é bem legal mandar um abraço aí pro Rodolfo, eu Já já fiz live com ele, já conversei bastante com ele, cara, é gente boa pra caramba, tem um conteúdo excelente, é, vamos lá, né, sobre a ave, eu acho que primeiro vamos colocar todo mundo na mesma página, né, o que é a ave? ela é um token DeFi que a gente chama de finanças descentralizadas dentro da rede da Ethereum ela tem sua finalidade no mercado de lending, ou seja, no mercado de empréstimos descentralizados, então ela é um protocolo que assim por exemplo como um banco comercial você consegue ali deixar um determinado ativo como garantia e retirar um outro capital ali em uma stablecoin de dólar ou até em uma outra criptomoeda para você fazer suas operações e parte dessa, desse spread naturalmente se transforma em receita para o token holder. Ela está passando por um processo muito legal que é a criação de um produto chamado AviArc. Que produto que é este? né? Ele é um produto focado para o público de investidores institucionais com todo um processo de onboarding, anti-money laundering e KYC. Então hoje é, os produtos que existem no mercado de criptomoedas, eles não precisam passar por processos ali de verificação de identidade, todos esses processos que a gente está acostumado nas corretoras tradicionais, que visam ali, é, tanto por questões regulatórias, né, o aspecto de, de proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, etc. E por si só, o fato de não existir isso numa plataforma descentralizada, é uma barreira para a entrada de investidores institucionais. Então, o que a AVE está fazendo? visando atingir esse público de investidores institucionais, ela está criando esse produto que deve é, entrar em breve em circulação, então a gente já teve aprovação, já tem o código, assim, está um, algo extremamente avançado, então eu vejo uma perspectiva muito boa. A ave entre os tokens no mercado de cripto é um dos que eu vejo ali com melhores fundamentos quando a gente pensa em termos de governança, como em termos de estrutura de produto e projetos, inclusive ali para o pessoal que quiser entender mais, também na Mercúrios, a gente tem uma análise bem completa ali explicando mais detalhes sobre a ave, até no exterior já tem alguns fundos de investimento que criaram ali um produto único investindo é, nesse ativo, que foi o caso da Bitwise então assim, é um talvez do mercado DeFi, ela e a Uniswap são os dois tokens que mais me chamam a atenção, que eu acho que mais vale a pena ali para quem estiver iniciando no mercado de cripto, depois de estudar um pouco sobre o Bitcoin e Ethereum, estudar é, esses ativos Muito bacana, é, Orlando, para finalizar com polêmica aqui o Alan Camilo perguntou se tem que dar a win em Shiba coin é, se ele pode ir e aí que, que cê, eu, eu também já sei sua opinião sobre isso eu tenho a minha opinião e ela ela tá junto com a sua então ela é, você pode considerar o que o Orlando responder as minhas é, as minhas palavras então vai ser a mesma coisa pode responder aí Orlando o que que você acha cara cara eu eu né naturalmente eu recebo muitas perguntas em relação a Chiba isso é uma coisa que me assusta particularmente mas mostra também que está sendo uma, grande, uma das grandes portas de entradas é, do mercado varejo, então no ano de 2020 a gente teve um fenômeno muito interessante, que foi o fenômeno das meme coins, né? então começou ali com algumas brincadeiras as pessoas criando realmente ativos é, pura e simplesmente pela zoeira e depois ele acabou tomando alguma magnitude principalmente com os suítes do Elon Musk que, que acaba tendo uma força muito grande entre os investidores de varejo e muitas pessoas vêm esses ativos, e esses ativos no fundo não tem nenhum projeto, não tem realmente, eles não, não geram nenhuma eficiência, não geram nenhum valor é, efetivo, e o grande fator que faz eles se valorizarem, ou eles se valorizarem, está muito ligado ali algumas comunidades no Telegram, no Twitter, que ficam ali é, gerando né, é, FOMO, que a gente chama, né que é o medo das pessoas de ficarem fora de uma grande movimentação, falando que o ativo vai, vai valorizar, etc., e algumas pessoas acabam apostando isso é, porque são tokens extremamente baratos, são tokens, enfim, é, muito pequenos, e na verdade eles até estão com um tamanho relevante de mercado. Então, jamais investiria nesse tipo de ativo, Eu acho que qualquer pessoa que fizer uma análise minimamente fundamentalista nesse sentido vai ter uma noção... Do quão arriscado é isso, e só para você ter um exemplo, é, o fator que fez esse ativo cair ali cerca de 50% a 60% nesse final de semana foi que uma conta do Twitter mandou uma mensagem para o Elon Musk perguntando se ele tinha é, Shiba, e o Elon Musk disse que não. E pô, se um tweet do Elon Musk é capaz de quebrar uma tese de um investimento em um ativo como esse, cara, eu acho que isso, no mínimo, é algo perigoso e complicado. Legal, Orlando. Eu, eu é, queria ir finalizando por aqui. Eu gostei muito do papo, achei muito bacana. É, acho incrível a gente poder trazer para o pessoal do canal aqui é, da Genial e para as pessoas que ainda não são inscritas. É, é, podem se inscrever aqui se gostarem do conteúdo, a gente tem muita coisa tanto de criptomoeda, a gente tem muita coisa sobre mercado tradicional, então a gente tem abertura, fechamento de mercado, newsletter que fala sobre criptomoeda, então para quem quiser se manter informado, pode seguir a gente aqui é, sigam também a Mercúrios lá no, no, nas redes dela, produz um conteúdo muito especializado, muito bacana sobre criptomoeda é, então para quem quiser ficar por dentro, não deixe de se inscrever no canal, de dar o like, de ir lá visitar a página da cursos e visitar a página da Genial. Então, eh, eu faço parte do time de research aqui da, da Genial, eh, faço análise de equities, então, do setor financeiro, se vocês quiserem também entrar na plataforma do analisa.genialinvestimentos.com.br que é onde a gente tem todas as análises sobre o mercado tradicional e está ampliando o escopo para outros mercados, eh, sintam-se à vontade, é, é uma plataforma muito completa, com muito conteúdo bacana e eu acho que é o nosso papel aqui, tanto do Orlando eh, quanto o meu, informar cada vez mais sobre o mercado, dá cada vez mais atributo aos investidores para poder tomar melhores decisões. Então, Orlando, queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui hoje. De novo, foi um prazer imenso ter esse papo com você. E até a próxima, porque vai ter próxima com certeza.